A gente pode escolher um homem aí, oh, blindado de viatura ah, ou dois blindados alma. e os indivíduos abre. não Tá ah, mandando não muito, Yoko. Já bota superintendente é isso, delegado abre. aí, pelo Já menos. Pode trocar a farda sobre... ali, olha. Caralho. Atrás tem um negocinho. Eu vou, vou fazer história. Você é a primeira oficial 2 a entrar na SAP. Vai, oh, na vai, SAP? Vai, é sério? É, não, mentira. Abre. É que eu coloquei eu hoje. Fiquei desfilando a DP lá. Você colocou... Ah, uniforme? É, fiquei desfilando a DP lá. Se eu tivesse acesso aos uniformes, eu ia... Posso? É. Oss, traz ele de volta, os. Ah, você os. Não, é o moço que estava tentando ligar a moto, Fecha. eu cheguei e virei a chave uma vez e ligou. Fecha. Eu? Foi. Eu não. não oss, traz não. ele de volta, Os! Não dá, tá funcionando. Ah, ah não, os. Deus. Eu usei todo o meu poder que eu tinha pra levar ele embora. Ah, ah não, não, Os! Ah não. Fudeu. Nossa. É. Mas o quê? Caralho, oss. É. Tamo em fuga. Tô em fuga, ah, tá fuga. Ô, molecada. Pedro Molles! paulista e salve o seu! o um paulista aqui, é isso mesmo? Como assim? olha o aí! Olha o aí, o Olha Vai, vai, vai! apanhar, eu tô avisando! Você vai apanhar! Não, mas... o Ô Pedro Molles, e se nós mandar... Nossa, desculpa, gente. Nossa! Seu corno! Desculpa, meu amor. Nossa! Matou meu amigo! Pornos, vai quebrar seu carro todinho! Matou meu amigo, seu Nossa. porno! Matou meu amigo! <risos> Deixa eu pagar o tratamento dele Matou meu amigo, doidão! Salve, salve salvinho, pai. Dá um grau aí, o motor é, tá batido aí, tá... Já. Bora. Bora que a dá um jeito, já. Agora. Então quer dizer que você é solteiro? Que... Oh, Ó, eu sou solteiro, eu sou solteiro. Que que foi, Cor? Que pena mesmo. É uma pena, porque... Que pena que eu só gosto das casadas, mano. Caninha. Por muito ah, mano. pouco Acontece. aí, que... Você não ia estar tá conseguindo conquistar o Cezinho. <risos> oh se liga! Lá embaixo. É porque eu ficava antidob. Morri. Morri pra caralho. Meu Deus, como eu saí vivo, velho. Ih, tem quatro carros. É, tá acumulando gente, gente. Eu tô desarmado, viu? Eu tô pronto pra treta, tá mas desarmado. Deixa pra mim, pai. papai. Tá quente hoje. Eu morri! Eu morri! <risos> nossa. Nossa, eu tô com as calinas. Ah, você sabe que ah, sabe quando nossa, eu faço isso aqui eu tô quente, mano. Mano, eu... Alice, eu acabei de fazer isso. Eu tava correndo pra lá nossa. sem olhar. você vai, você segura e pega uma chave moto, que, que ela tá zumbi. aqui na frente, tá, vai mas vai. eu acho que o cara se não vai, vai inflamar, não. não. Vai. Atenção, core. Seu nome é Core, vulgo meu do mal. Core, core, core. Você tem que parar de cegado. Pagar para beijar pessoas. Aprenda a conquistar por sua beleza. Por mais que ela não apareça por fora, tenho certeza que por dentro tem algo bacana. Fique calmo, Core. Pare, por favor, Core. Você é mais. Levanta essa cabeça, Core. Vai pra cima, Core. Você é um cara bacana. Piu-piu. Você tem que entender que não é com dinheiro que você vai conseguir o amor da sua vida, core. Core, core, core. Batalhe pela sua namorada porque ela te ama e não conte ela. Ô, oh, pedaço de bosta, olha lá, não aguenta nada. Olha lá, o um pedaço de bosta. Não aguenta nada, viu? Ai, ai, que pedaço de coco. Toma! Vida gás <risos> pra mim também, sou eu vou junto. Você nunca zoou um irmãozinho, tá ligado? Caraca. Falei que ia segurar. Ela tem Tá rosnando mano. O olho rosa Faz rodinha em volta do Paulinho é. aqui. Tá só... É verdade. É verdade. Bom, verdade. É verdade. Boa, tá patrão. Tá bom, isso. É. Tá, não, é. Rodinha no Paulinho, rodinha no Paulinho. Bora, rodinha ali em volta do Paulinho. Vamos, tá sozinho Vamos lá, vamos, vamos. Na Rodinha do Paulinho. Vai, ô, Ticão. Vai, Ticão. Montinho no Paulinho, montinho no Paulinho. Vai, vai, vai. Bolinha no Paulinho. Vai, vai, vai. E a aí? Hum. E E aí? Não, Paulinho. Mano, cada <risos> um tem um explosivo aí, monta <risos> duas, <risos> Quatro equipes de quatro, cada um estoura não, um caixa. Quem vê essa é espoca. Os caras não sabem ficar quieto, mano. É impulsão, <risos> o cara não consegue. Toma, safada. Toma, desempregada. Toma, vai. Vem, toma então, então vem. Eu vou lá Oi. pegar munição, se você quiser já deixar as coisas... Fechou, fechou, fechou, fechou, fechou. Fechou? Deixa comigo. Toma, safada. Toma, okay. então, safada. Então, toma, então. Opa. Oi, mãe. Calma aí. Calma que eu tô só fazendo explosivo aqui pra explodir um caixa eletrônico. Obrigado, mãe. Vou tomar é uma aguinha de coco aqui, um sódio pra cabeça. Claro, claro. Gente, posso contar uma fofoca pra vocês, ligeiro? Uh. Para, para. E um não amigo ela... meu que é trouxa chegou em mim, é o seu? Ei, caralho. <risos> seu nome é o seu? Não, não, não, não. Eu tô usando um exemplo fictício. Nome específico? É. Nome não, es... né? não é. Aí qual? O AP de 200. Vamos dar uma olhada se tem cabelo novo, mano. Teve mochila. Meu Deus. Aí, Você tá de sacanagem, velho. Tá contra mão aí, doido. Não Mas parceira, aí, mano, mal. eu estacionei ainda pra você não bater, velho. Pela passou, madrugada, velho. Tô vendo, tô vendo. Pela entrei, madrugada. Entrei, entrei, entrei, tá maluco entrei. que eu vou entrar e você tá doido? Entrei, mano. Sai de pé entrei. com o carro pra levantar minha moto, cara. <risos> Praga. Ah, não. Não, não, não, não. Molecada, pera aí que eu vou ver um negocinho, vou ver se eu tô bonito no espelhinho do carro aqui. Ô Santorini, ô Dante meu pai. Comprei uma cuma. Seu cu. Você vai ver se não vai buscar ela lá agora, depois, no seguro. Por que que o senhor tá mentiroso? Você tem uma Cruiser e uma Akuma lá? Se agora. eu tiver uma Akuma, o que que você dá pra mim? <risos> Porque eu não posso dar, pai, né? Você é parente. Não, não, não, não. Não quero brioco, não. Outra fita. Aí, foi mal. pera aí. Ai, meu Deus. Vai, entra aí. O que Ô, que você... tem muita coisa a dá pra você, não. Eu dou confiança, né? E um abraço. Não, confiança já tem. Se não tiver, também, pode matar, né? <risos> Tá, seu bosta. Meu nariz. Você sabe o que que eu sou? Eu sou sou é bala. eu sou é bala, seu bosta. Ah, achava que você era da por isso que eu tô batendo você. Vou não. te bater. Vou te amassar. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica que tranquilo Eu sou uma pessoa. Eu quero que se que foda. -se. Não, quero que você vá comprar droga lá, ver o que, que você vai fazer. Ai, vou te matar. Relaxa, eu sou Benes aqui, relaxa. Ah, você é Benes? <risos> calma aí, calma aí. Que acho droga. que nós tava confundindo, <risos> pô. Era brincadeira. <risos> Falei que eu sou mecânico, pô. <risos> Brincadeira. Relaxa, bate aí, mano. gente. É bate, aí, bate aí, velho. Bate aí. Bate, dois. bate, bate. <risos> <risos> tava ajudando ju... que vocês eram <risos> é fêmeas, por isso que eu tava Caralho, mano. Pensando... Se passar sábado, vai ter o um futebolão aí com vocês, mano. Relaxa. Caramba. Era pra cair tá aqui embaixo. Calma aí. Tá bom. Pô, mas acho que dá isso, que... Oh, Kiara. Tem uma também, só que a Kuma não passa, que é ali, ó. Acho que só passa. <risos> ah, Kiara, que, que vai mais perna. Não acredito. Quebrei nada, cara. Tô careta. Cara...